Galera, olha o que eu acabei encontrando agora. Vamos ver se está aberto. Parece ser um hotel ou um motel. Parece estar tá abandonado. Vamos lá verificar. Tem um busão lá em cima lá. Parece que tá fechado um portal aberto aqui, será que esse aqui não tá abandonado não? Tá abandonado, hein? Cara, tá abandonado. Fala, galera! Eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo, galera. Estava saindo hoje para ir atrás de uma lenda que foi me passado e no meio da estrada acabei avistando esse local. Na hora eu já vi, parecia que estava abandonado e realmente está abandonado. Na hora eu achei que era um hotel, mas pelo que eu tô vendo parece ser um motel. Tem, alguns, tem algumas numeração Nos locais Eu acho que é um motel abandonado Vamos fazer a exploração aqui E já vamos partir que tem uma lenda muito sinistra aí para mim conhecer hoje Mas não poderia deixar de perder Essa oportunidade de estar conhecendo o local Fazendo a exploração, como vocês sabem Que eu gosto dos locais abandonados Assombrados, não sei se aqui tem alguma história Ou porque que tá abandonado Avistei Da beira da estrada, passa a estrada ali pessoal essa estrada bem ali, ó, ó, tá vindo então uma carreta por aí, ó, caminhão, e vi que o local parecia que estava meio estranho, ele tá abandonado, então vamos lá pra conhecer, e o portão tá aberto, não sei se tem alguém aqui também, vamos dar uma olhada aí, galera, deixa o like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Bom pessoal, vamos dar uma olhada aqui, aqui parece que é um quarto, uma suíte, alguma coisa assim, tem alguém aí? Caraca, mano, que quarto enorme. Tem alguém? Mano, que quarto enorme, velho. Nossa, que dor. Olha essa porta, velho. Né? Ai do céu. Já ganhei o dia. Só de encontrar esse local aqui. Já ganhei o dia, galera. Então é a mensagem aqui. Que, aquele portão, galera, pelo jeito, ó, que tava fechado. E aqui tem um... varandinha. Cara do céu, que local, velho. Que tamanho de quarto, galera, que tamanho de quarto. Olha é a janela que ele quer, mano. É de lado só que aqui não tinha banheira pelo jeito. vamos ver se tem algum que tem banheiro aí. aqui aquele portão fechado. opa. bom dia Olha essa cama aqui, uma redondona, só que ela não tem banheiro. Devia ter algum espelho aí no teto. Lá, tá? É galera local aqui era um motelzão mesmo. Nervoso, hein? Não sei se pra lá tem suítes melhor. E tem a banheira. Bom dia. Por favor, limpe o pé. O bagulho tá sujo. Olha esse quarto que tá mais mais organizado, galera. Né? Pode ser que tenha algum morador de rua que, que fica aqui no local, né? Colocou aquele, limpa o pé. Ou tem gente vindo fazer festinha aqui, né? Vai saber. Aí da porta não tem nada. Ah cara, olha aqui. Isso aqui você pede as coisas e coloca aí. Que louco! Bom dia, oi, cara. Ó, esse tem espelho e esse tinha ruim. Né? Esse aqui já era os mais, mais chique né, tinha uma banheira, quarto maior. Tem uma fábrica eu acho aqui do lado, não sei se é a oficina, a fábrica o que que é. Bom dia, bom dia. Licença. Esse é mais simplão, galera. Esse aqui é igual aqueles outros que a gente viu. Não tem banheiro. Ó, telefone. Por enquanto aquele aquele ali que nós viu agora é o mais top. E.. Que ele é o mais top. E o primeiro lá parece que era maior ainda, só que não tinha banheira. Cara, esse aqui é tiraram até a cama. Ó. Tiraram até a cama. Suave! Vou ligar pra Thaís e falar: Thaís, tô aqui no motel. <risos> Manda a foto para ela. Ah, aqui provavelmente era quarto de. duas de funcionário, De funcionário eu acho. Ou era uma barrela, né? Quartinho baixa renda Sei lá Mas ó, aqui não tinha nem calçada ó. Será que tava construindo esse local aqui? Não chegou a ser nem utilizado Ó, porque ó, esse aqui parece que não foi utilizado Será que construíram o local aqui? Cara, olha aí o tanto de monitor, televisão. Talvez possa ser isso aí, talvez estava construindo o local, acabou tendo algum problema, alguma coisa assim, e não chegou nem a ser utilizado. Lugares abandonados, hein, pessoal? É... Possa ser que entidades a posse do local, mano, sem brincadeira, parece sangue na parede, tá? parece que a parede é cheia de sangue, cara. É? Lugares assim que, que esteja abandonado, pessoal, é, muitas entidades, espíritos que esteja vagando, assim, da mais beira de estado, assim, ó, se aposta do local. Olha aí, vocês tem noção local. Sensacional, galera. Vou fazer uns stories aqui, tirar uma thumb. Apara que a gente estiver saindo eu volto com vocês. Bom pessoal, vamos sair fora daqui do local. Que hoje o dia é uma criança. Pessoal, peço desculpa aí pra vocês se eu estiver falando meio embolado. Colocar um aparelho. E fica um pouquinho estranho pra conversar assim. É pouca coisa, mas tanto já me acostumando. E agora, cara, onde que você sai? Local aqui é top galera. Vamos partir. Bom pessoal, parece ter um lado aqui também, ó. Vamos dar uma olhada ali, velho. Né? Provavelmente, ah cara, tem outro quarto. Ui, cara do céu, já vi um elefante ainda, nervoso. Bom dia, bom dia. Bom dia. Você tá brincando, eu tava indo embora e tava esquecendo a melhor parte. Tem alguém aí? água daqui, ó. Será que aqui era uma piscina, ou banheira banheiro. Aqui sim é o, o mais chique, mais top. Isso aqui, ó. Aqui era uma sauna. Banheiro. Cara, tava indo embora e tava deixando o melhor pra trás, cara. E parece que tem mais pra lá. Nossa. Que local sinistro, mano. Parece que tem mais um lá, vamos dar mais uma olhada. O caracol aqui, maluco. Maneca de tava indo embora e tava deixando seguir pra trás. Ele tão nervoso. Simbora. É o outro, deve ser igual. Nossa, oh, cardápio. Não tem nada, não sei se aqui ser é uma recepção, alguma coisa. Vamos ver se tem um buraco ali, vamos ver se a gente consegue passar por lá. Vamos dar uma olhada naqueles outros quartos. Galera, passamos pro outro lado aqui, ó. Bom dia. Parece que é igual aqueles outros mais simples, mas será que era outro outro? Acho que não, né, cara? Galera, eu acho que esses aqui devem ser tudo meio igual. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma passada ali. Se tiver algum que é diferente. Espera aí, tem um negócio diferente aqui. Bom galera, acho que é tudo igual esses aqui E para não ficar muito tarde Lá pro local onde eu tenho que ir Pra não ficar tarde pro local onde que eu tenho que ir Já deu pra mostrar mais ou menos Esse portão aqui tá lacrado, fechado Não sei porquê Vou estar encerrando esse vídeo por aqui E... Vou querer voltar aqui no local à noite, pra poder fazer uma, uma investigação, ver se o local é assombrado. Encontrei por acaso, galera, encontrei por acaso isso aqui. Não sei se tem alguma história, o porquê que o local é abandonado. Vamos sair aqui. Não sei se o local é assombrado, galera. Mas, que é sinistro, é. Né? Locais assim, que nem falei pra vocês, espíritos que estejam vagando estrada, entidades, pode ser apostado do local. E é isso aí, galera. Eu vou... Ó, tem uma empresa aqui, parece. Eu vou estar tá encerrando esse vídeo por aqui. E é isso aí, vou estar tá voltando à noite. Deixa muito like. Se alguém conhece o local aqui e sabe alguma história, deixa aí nos comentários. Manda lá no meu Instagram. Como eu falei, não sei se tem alguma história aqui, mas... Tem um quarto, tá com tem sangue na parede. Não sei se aconteceu alguma coisa. Mas é isso aí, galera. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilha o vídeo aí com os amigos. Pede para os amigos se inscrever no canal. Pai, mãe, vô, tio, tia, primo, irmão, irmã. Pede para se inscrever no canal, ajudar o canal a crescer cada vez mais. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou e fui!